Me acorde quando setembro acabar. Obrigada. Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e finalmente virou a tabela do Rally e nós estamos no mês do Halloween. Eu adoro Halloween. Quem não gosta de Halloween, né? É muito difícil encontrar Só que não gosta de Halloween, principalmente a gente que mora no Brasil, é muito difícil ter essa comemoração. Então a gente gosta, fica só olhando lá, nossa... Halloween. E estamos aqui para falar das novidades de outubro, as novidades da tabela do Rally e dos novos adereços. Sem contar também, né? No novo acessório de cabelo. Poxa, gente, essa foi a única coisa, eu juro, essa foi a única coisa que eu vi da tabela nova. Não vi bolsa grande, eu não vi nem adereço, gente, eu abri para fazer um, um desafio, fui procurar um adereço, eu fechei assim, falei, não... Pera, preciso gravar o um vídeo. É aquele famoso vídeo que grava hoje, edita hoje, posta hoje. Tô aqui com vocês. Espero que você esteja gostando desse vídeo que mal começou. Outubro chegou, virou a tabela. E agora, com a tabela nova. Como ninguém falou nada sobre isso, só ficaram falando do acessório. Eu não sei se os prêmios da tabela nova do Rally são da próxima estação. Que eu não lembro qual que é. Inverno. A gente não sabe se eles são do inverno 2019. Eu acho que eles ainda são dessa estação. Porque, galera, não é possível. Então bora dar uma olhada. Vamos tirar todas as nossas dúvidas. Vamos falar bem. ou oh mal. My... Dessa tabela do Harley E eu quero também saber o que vocês acham Vamos começar aqui pela tela do troféu A tela dos BLs e Que a gente já viu em um vídeo aqui no canal Que mudou, mudou o cenário dela Tem uma vibe meio maldição da Residência Rio Uma coisa assim Casa velha, abandonada E etc, casa chique Abandonada, né? E agora a gente vai ver também O detalhe das bolsas Quando eu abri aqui, eu honestamente achei Antes de abrir, que fosse um porta-joias Ou uma caixinha assombrada não sei porquê, sinceramente Mas agora, olhando certinho A gente vê que é uma moldura Tem três tipos de moldura E elas são muito lindas, muito bem feitas Eu fiquei um pouco assim, nossa, moldura? Pô mesmo o Halloween podia criar uma coisa tão, tão legal, né? Uma coisa diferente, mais moldura. Ok, tudo bem, tudo bem, né? Eu acho que essa pessoa que faz as artes das bolsas é um freelance. Ele aparece lá uma vez por mês no COVID. Porque é muito, muito bem feito perto das outras coisas do COVID. Mas enfim, agora a gente vai dar uma olhada nos prêmios. Vamos começar sempre pela bolsa pequena. Primeiro, vamos reclamar desse dinheiro, né? Porque, pô, ganhar 200 de dinheiro, gente, eu deveria ser pelo menos 300. a gente ganhou 200 em desafio normal da timeline, enfim, vamos ver aqui, a gente tem um vestido Um casaco, um maiô bem bonito Outro vestido, outro casaco Um sapato horrível. Por que sempre tem coisa verde nessa bolsa? Olha só, tem um negócio de moda praia aqui. Tá bem variado os prêmios da bolsa, tem até um chapéu, achei bem legal. Eu gosto quando vem variado, porque a gente vai ganhando, vai conseguindo usar em qualquer desafio que aparece. Não precisa ficar esperando aquele certo desafio pra usar aquela certa peça. E olha aqui, gente, já batendo o olho a gente já percebe, além dessa bolsa horrorosa verde, que todos os itens ainda são outono de 2019. Eu estava certa! Legal, agora bora pra bolsa média. Oh, gente, o que, que é isso? Meu Deus, eu preciso ganhar essa calça por primeiro. Por favor, deuses do Rally, me ajudem a ganhar essa calça por primeiro. Eu achei primeiro que era um sangue, assim, escorrendo. Mas uma calça estran... Nossa, que lindo esse vestido também. É uns vestidos meio... Ó, oh, esse aqui você não vê, tipo, num desafio de terror? Eu vejo. É, os vestidos são uma vibe ainda meio antiga, mas eles estão bonitos. Agora, bolsa grande... 2 mil diamantes, um prêmio no valor de 19.134, que é um brinco, um colar e um casaco. né E mais uma bolsa. Opa, opa, opa, peraí, mas essa bolsa não é mil é mil Gente, isso aqui, preciso ganhar isso agora, porque eu tô quase chegando no nível 39. Nível 39, começa os cabelão. Eu tenho mil acessórios de cabelo pra um cabelo gigante. Eu preciso chegar no nível 39, tô quase gastando todo o meu dinheiro pra chegar lá. E o nosso querido acessório, sim coisa mais linda. Gente, deixa eu contar pra vocês que isso aconteceu comigo, mas aconteceu com muito muita gente que eu vi também, que quando deu aquela promoção de acessórios, eu não ia comprar naquela promoção, eu tô esperando a Black Friday, eu já tava me planejando pra comprar um acessório de sereia. Eu falei, não, vou comprar aquele acessório de sereia, coisa mais linda, que eu sempre fico namorando quando tem desafio de sereia. a gente falou isso. E daí veio um acessório de sereia. Pô, se você tivesse ouvido a gente falar sobre isso, você teria feito um acessório de uma coisa nada a ver, porque a gente ia ter que comprar o um acessório de sereia ainda. Mas eu tô dando graças a Deus que veio isso. E eu amei esse acessório. Logo, logo também já vai mudar a capa do nosso grupo do Facebook pra esse acessório lindo. Se você não tá no meu grupo do Facebook, o nome dele é Conheça e COVID, o link dele tá aqui embaixo. É um grupo de tendência, de conversa, de tudo que você precisar, tem post pra tudo lá. Agora que a gente já viu tudo, a gente vai entrar aqui no daily. O daily de câncer de mama com uma mulher de cabelão na capa, vamos entender lá, né? Gente, que lindo! Olha esses detalhes. Olha lá, nível 39. <risos> Olha, todos são próximos. Eu nunca vi isso acontecer. 10, 31 tá próximo. Não <risos> esquece. Agora a gente vem pra parte de adereços. Vamos lá. Balão rosa, tá ok. Ai, que lindo. Tá um pouco achatado, mas tá lindo. Mais um buquê, que não faz sentido. Um buquê de algodão. Ah, peculiar. Uma lanterna. Uma abóbora. Gente, quanto buquê? Quatro. Uma luva de boxe. Mais sacolas. Que no caso é a mesma que essa. Só que de outra cor. Não gosto quando eles fazem isso. Ah, tá ok, gente. Apareceram dois itens que já apareceram pra gente antes. Eles voltaram nesse mês. Aqui, vamos ver. Voltou. Ai, que coisa mais fofa. Ai, meu Deus. Eu vou muito mal se eu usar esse gato em todos os desafios que eu fizer. Agora aqui, eu espero... Eu tava esperando uma coisa tipo essa. Mesma coisa que essa aqui preta, mas eu gostei. Um morceguinho, que coisa mais fofa. Edix e um corvo. Enfim, gente, foi isso. É isso que nós temos aqui para mostrar. Comenta aí embaixo o que vocês acharam dessas novas Coisas do começo de outono, o que, que vocês queriam que acontecesse, ou se vocês estão satisfeitos. Eu, assim, sei que vai vir algumas séries com adereço, provavelmente mais uma série com adereço. Com adereço não, desculpe, com acessório. No final do mês, ou no meio do mês, e eu espero muito, muito, muito que seja um chapéu de bruxa. Então eu espero um acessório bem, assim, creepy, bem terror. É isso que eu espero. E vocês? Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Eu espero fundo do meu coração que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de entrar no meu grupo Facebook e de compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece. Que joga Covid, senão a pessoa vai ficar um pouco perdida. Tchau!